A Folha Ilustra tem três uh, ingredientes, um são as conversas moderadas e sem moderação, que andam sempre à volta do tema e este ano são poderosas. Também tem a PIN, que é a Mostra de Ilustração, que é a Mostra de Ilustração para Imaginar o Mundo, que este ano tem a rubrica do Ai Seu se Mandasse. Convidamos 35 ilustradores a completar a frase Ai Seu se Mandasse e depois temos... Um outro ingrediente que é o encontro das pessoas numa grande festa rodeados de palavras, de abraços e acima de tudo uma grande vontade de continuar a tornar este mundo num lugar melhor, fazendo cada um aquilo que consegue à sua medida e à sua escala.